Oi, gurias! Tô aqui trabalhando. Eu decidi fazer esse vlog de um vídeo diferente. Eu tenho assistido muito vlog das meninas coreanas e elas fazem esse tipo de vlog que tu vai filmando aos pouquinhos todos os dias. Depois tu monta num vídeo só. E eu tô gostando bastante de assistir. Eu acho um vídeo super confortável, super assim, legal mesmo de deixar rolando e vendo durante o dia. Então decidi tentar fazer um também, se vocês gostarem desse formato. Comenta aqui embaixo pra eu saber. Tô com as unhas lindíssimas, maravilhosas. Tô gravando com o celular. E a parte ruim de gravar com o celular é que eu não consigo fazer mais nada. Porque eu tenho que estar tá gravando, entendeu? Então, eu acabei de pedir supermercado. Des... Desde janeiro, acho, que foi quando a gente veio aqui pra casa da minha mãe uh, Eu não tenho mais ido no mercado comprar as coisas A gente pede pelo aplicativo E a gente pede por aplicativo, eles entregam em casa tudo direitinho Aí é só chegar, eles entregam no portão de casa, eu só limpo as coisas e guardo Eu acho muito mais prático Eu não sou muito fã de fazer rancho no mercado Então eu gosto muito mais desse jeito E aí sigo aqui trabalhando, esperando Oi, <risos> ontem eu tava com muita dor no pescoço, então eu não gravei mais nada E hoje eu tinha muita coisa para fazer no trabalho, então também não consegui gravar E agora são meio-dia e 13 e eu vou almoçar Meu pai pegou comida pra mim e pro Beto lá nas minhas tias Então eu vou arrumar o prato agora pra gente comer, na real, o prato dele Porque eu como no potinho mesmo Nossa. pra não ter que lavar a luz. Okay. <laughs> gravando a baixada, sendo que podia botar aqui em cima. Bom dia. Tô lavando a louça. Do almoço. Tô secando, na verdade, já vem. E hoje é sábado, então a gente geralmente acorda mais tarde mesmo. Aí, meu pai trouxe comida, então a gente comeu aqui. Normalmente a gente vai lá nas uns dias comemos. Preguiça, tudo bom? Essa semana foi muito pesada de trabalho, então tinha muita coisa para fazer, então eu não tava nem um pouco afim de levantar cedo, tava bem cansada mesmo, tava precisando dormir um pouco mais, mas estamos aqui, tanto estresse que tá lançando uma espinha, que nem linda, tem que comprar o ácido, não comprei ainda, para faltar usar o ácido no rosto, mas tudo bem. Não vamos tortar por causa disso. Agora eu vou tomar café. Comer um chocolatinho. Todos os dias depois do almoço a gente normalmente come alguma coisa doce. Um chocolatinho, um pedaço de bolo. Vou terminar aqui de guardar ah, a almoço do almoço. Eu, por mim... Não secava a louça, lavava e deixava o escorredor secando. Mas meus pais não gostam de escorredor de louça, então tem que secar. Mas eu acho a maior perda de tempo da vida secar a louça. Sendo que é só deixar ela escorrer, que ela seca sozinha. Aí eu já deixo esta, essa sacola com os potes dentro direitinho os potes, o meu copo, e aí quando meus pais vão pra lá comer, eles podem só levar a sacola e trazer a comida pra gente, não precisa ficar pensando no pote, coisa, já fica tudo aqui, eles só pegam, levam, depois trazem com a comida direitinho, separado, até porque, às vezes quando eu ia lá buscar, eu esquecia algum pote, esquecia alguma coisa, não tinha o pote que eu tinha perguntado errado, ou tinha que trazer tudo na mão, assim, os, os pratos, né? Aí eu deixei essa cola pronta porque é mais fácil, tá, tem alça, só carrega, perfeito. Voltei pro meu bate-local. <risos> Eu não trabalho hoje, né? Hoje é sábado, mas eu vim aqui porque eu me sinto mais produtiva aqui do que trabalhando no quarto com o Note. E eu vou organizar minha agenda. Essa semana foi tão atípica na vida que eu nem anotei nada para fazer, porque eu simplesmente parava de trabalhar e eu estava morta. Então eu não queria fazer mais nada. E também teve feriado. Teve um dia que eu fiquei com, tipo, um torcicolo, que não é bem um torcicolo. Então, acabei não fazendo quase nada. Vou ver o que eu tenho para fazer, organizar minha rotina, minhas coisas para fazer. As minhas tias têm uma loja de roupa, nós temos, né? Então, eu tenho que ver o que eu tenho que fazer também, postar os produtos na loja, configurar a loja, essas coisas. E eu vou deixar aqui no box de descrição o Instagram da loja para vocês darem uma olhada. Entregamos para todo o Brasil. Fazemos peças sob encomenda também. Então, se tu gostou de alguma roupa que tem lá, tu pode mandar dizendo a cor que tu quer, ou se tu quer algum ponto específico. Esse blusão, inclusive, a gente que fez também. Mas ele é muito antigo, faz muitos anos. Esse blusão era é da minha tia, e aí depois eu ficou pra mim e eu consigo usando, então ele é muito, muito, muito velhinho. E ele continua lindo, sem bolinhas, muito gostoso. Eu uso ele muito, então vocês vão ver eu repetindo este blusão aqui no canal, inclusive várias vezes, porque eu amo ele. E tem bastante roupa da, da loja que eu uso, então vocês vão acabar vendo por aqui. Vou organizar, eu organizo minhas coisas numa, num caderno, esse aqui é da Cícero, ele é da linha Moda, então ele é azul com poás dourado. E eu vou anotando, ele não tem linha, então como eu sou uma pessoa que não escreve reto, tinha nenhum nenhum, sem linha, eu peguei uma folha pautada, cortei o tamanho certo e eu uso ela como sendo o guia, então eu boto embaixo. E uso como base. Boto aqui. E prendo com uma presilha. Esse lance de prender eu aprendi com, com as meninas que fazem bullet journal. Quando elas vão fazer alguma coisa que é mais difícil, que elas usam uma folha de base pra, embaixo para passar por cima, elas prendem também com uma dessas presilhas. As delas eu acho que é mais fraca que a minha, porque não marca a folha delas. A minha marca bastante. Ou talvez porque eu deixei aqui a semana inteira esse negócio prendendo. Aí a folha fica meio mastigadinha. Eu vou mostrar pra vocês. Como eu falei, minha folha fica mastigadinha da presilha. Aí eu boto a presilha ali e fica a sombra, assim, das linhas pra eu conseguir escrever reto. E eu vou fazendo... Cada, fo cada duas folhas, na verdade, dá uma semana, ou uma folha frente e verso. Aqui eu não vou terminar, então depois eu faço algum desenho aqui, colo alguma coisa. Eu vou já pra cá, que é a próxima semana, que eu vou começar na segunda-feira. E aqui eu vou ir anotando as coisas que eu vou fazer hoje. Se eu tiver alguma coisa da loja, eu já anoto aqui também. E fica tudo organizado num caderno só, eu acho muito mais prático. Esse caderno eu tenho há muito tempo, antes eu não usava ele pra isso. Quer dizer, eu comprei ele pra isso. Ah, tanto que aqui em 2017. <risos> eu anotava aqui as coisas, eu fazia calendário, ai, ah, uma função. Aí eu fiquei com preguiça, comecei a usar ele só pra colar frases e desenhar. Aí agora voltei de uma forma muito mais simples, fazendo tipo um bullet journal, mais ou menos, bem básico. Então, é isso. Então, vou ficar aqui fazendo isso. Tô com uma minha agenda aqui no computador. Muito bom, porque aqui, como a gente tá na casa da minha mãe, não precisa fazer praticamente nada de coisa de casa, só lavar louça e tal, manter a organização do ambiente, porque a minha mãe tem toque, se eu deixar isso aqui bagunçado, ela surta. Então, é mais tranquilo, não precisa ter um dia pra fazer faxina, um dia pra fazer comida, essas coisas não precisa, porque a gente come nas minhas tias, né, vocês viram. É muito. É tipo uma colônia de férias, assim. Então, facilita a vida. Agora eu vou organizar a dieta. Você não faria isso, Elidson, até porque, olha só isso, mano. Hum. fui eu que fiz. Eu consegui poderes paranormais. Agora são 6h25, vai tomar banho, por isso que eu tô aqui na cadeira dele. E domingo onde a gente normalmente ou grava, ou fica de preguiça, hoje a gente ficou de preguiça. Eu não consegui gravar nada, não tava animada pra gravar. então eu vou botar esse blog na segunda e aí provavelmente até o final da semana chega a minha glambox. Aí eu vou gravar a glambox pra botar pra vocês no final da semana. Devia ter gravado o vídeo de unha, também não gravei. Ai, o caos! Então. Não vou me preocupar com isso agora. Eu já tô ansiosa o suficiente. Eu normalmente fico bem ansiosa no domingo por causa do início da semana. E como semana passada foi bem puxado. Eu fico mais ansiosa ainda, porque eu tenho medo que essa semana seja também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu vou tentar manter os logs então, ter uma certa frequência. Segunda-feira eu vou começar a gravar um novo já. Acho que três dias deu um tamanho bom. Deu uma quantidade boa de tempo, então, talvez eu mantenha essa frequência. se ficar um pouco menor, eu posso levar alguns dias a mais. Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando. deixa o like que me ajuda muito, muito, muito na divulgação. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E até. Tchau.